The E fala de grupo mais um videozinho, manos Desta vez, manos, é aqui um aviso o mesmo curtinho mesmo daqueles mesmo Estão a ver a piroca de quem está a ver isto? Pronto, é o tamanho dela Estou a brincar, manos, é isso Estamos aqui para vos falar de um aviso, manos, já. Os vídeos agora vão sair mais ou menos dois em dois dias Porque eu não tenho muito tempo para gravar Pá, hoje vocês estão a ver este aviso, não vai sair vídeo porque eu não tive tempo Mas o próximo vídeo vai ser de CSGO competitivo Já estou a dar aí um, um mini spoiler Portanto, já Estamos com 1113 subs no momento que eu estou a gravar isto Pá, manos, vamos a chegar rápido aos 1200, não custa nada, manos não custa nada chegar aos 1.200, mano, eu estou aqui despenteado e não puxeira nem nada, mas está Estou ainda de pijama. Pronto. Pá! Porquê que eu não gravei para hoje? Porque... Não tive tempo, visto que vim de férias. Férias, ou seja. Uh, visto que vim de Madrid. Uh, não tive tempo para gravar. Portanto, é lixado, estão a perceber, manos. Uh, depois tenho a minha mãe que está sempre a mandar comigo. Oh, mano, passas muito tempo no computador carago <risos> estou obrigado, mas, mas pronto vá uh, mais, mais mais mais, eu gostava de saber se vocês gostavam que eu fizesse agora vlogs mais mais vlogs do que game, não tem bolejas mesmas mas vlogs ainda mais eu vou começar a entrar em princípio para os ginásios portanto vou fazer um treino experimental hoje uh, vou ver e vou ver se vou para lá, então, bem mas quero ficar tipo... De... E não só, eu também quero me preparar bem para a época de futebol, estão a perceber que eu curto bem futebol e se eu não tiver um passo à frente dos outros também saio nada. Portanto é isso, fui começar já e entro para a época mesmo uh, cheio de gazão, enquanto que os outros ainda vão começar, estão a ver? esse assim, treinador fica tipo e aí, aquele gajo cortou de gazão não? e eu tipo que é a estão É para isso que eu também curti a de ir para o, para o ginásio, não só. Também para mais impulsão, menos mais resistência, etc. Gostava de saber, se vocês puderem dizer aí nos comentários se curtiam que eu gravasse lá no ginásio, eu vou ver se consigo. Se eu não consegui, caguem nisso, mano, está bem. Vocês podem dizer, mas eu vou tentar, porque às vezes é fodido e às vezes alguns gajos lá não deixam, eu não sei se eles deixam, estão a perceber. Primeiro vou me informar disso, depois vou pedir à minha irmã, ou sei lá quem for para gravar enquanto eu estou a fazer aquilo. E pronto, e vai ser aqueles, uns mini vlogs assim, eu estou aqui cheio de comissão porque acordei há um bocadinho antes. Estou de comissão estou. Podia estar a gravar? Não. Porque daqui é pai a meia hora chegar a minha mãe para vir fazer o comer Está é, aí a começar um, todo um basqueiro Eu não corto isso para os vídeos, só se é um vídeo agora 15 minutos Mas não, não quero fazer isso porque é um vídeo atrás de pancadas Mas what, mano, é isso, o aviso foi curtinho Não se esqueça de deixar mega like manos E partilhar este vídeo ao máximo Está a chegar aos 1200 shows manos Come on, vocês conseguem 1200 shows, foda-se que lá, eu estou aqui mesmo a coçar o olho mano, Tipo, ah, ah Vamos lá. É isso, mano. Espero ter gostado do vizinho. É um mega bicho sticky bem e fui!